E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver diferenciação utilizando regras diferentes. E, para isso, eu tenho duas expressões aqui, e eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar a derivada dessa aqui e ver se o mesmo método funciona para essa aqui. Ok, vamos lá. O objetivo dessa aula não é resolver por completo essas duas derivadas mas, sim, pensar em quais estratégias utilizar. Portanto, eu vou pensar em como resolver essa derivada aqui primeiro. E observe que nós temos uma expressão bastante complexa aqui, mas que, se você olhar para ela pensando que é o seno de alguma coisa, fica mais fácil, ou seja, o seno disso aqui. E essa expressão interna, eu vou circular de rosa, ou seja, queremos saber a derivada em relação a x do seno dessa coisa que eu estou colocando em rosa. Bem, olhar a função desse jeito, fica mais fácil de ver que, nesse caso, o ideal é utilizar a regra da cadeia. E como podemos fazer isso? Simples. Nós fazemos a derivada da função externa com relação a isso tudo aqui de dentro, vezes a derivada disso em relação a x. deixe eu escrever isso aqui para não ficar tão confuso. Basicamente, o que estamos fazendo é retirar a derivada em relação a essa coisa que eu estou colocando aqui com o um círculo rosa e que representa tudo isso aqui do seno dessa expressão em rosa, que eu posso representar por esse círculo em rosa, e multiplicamos isso pela derivada, em relação a x, desse círculo rosa. Ou seja, nós aplicamos a regra da cadeia. Ou seja, não importa o que esteja aqui dentro do seno. Pode ser uma função logarítmica, uma função raiz bem complexa, nada disso importa. Mas o melhor caminho a seguir é utilizar a regra da cadeia. Então, só para não ficar tão confuso, no lugar do círculo, eu vou colocar essa expressão aqui. Então, nós vamos ter a derivada do seno em relação à expressão em rosa, que vai ser o cosseno de tudo isso, ou seja, x mais 5, que multiplica o cosseno de x, vezes a derivada em relação a x dessa expressão em rosa, que é essa aqui. Então, a derivada em relação a x de x² mais 5 vezes o cosseno de x. E ainda falta nós derivarmos essa parte. E Observe que nós temos uma função aqui e outra função aqui, o que nos mostra que nós temos que utilizar a regra do produto. Mas, claro, eu não vou resolver essa derivada. Eu só quero mostrar para vocês que é muito importante pensar em uma estratégia correta na hora de resolver uma derivada. E eu sugiro que você termine de resolver isso aqui, tá? Agora, vamos olhar esse outro exemplo. Será que ele representa a mesma coisa que esse? Aqui, nós só tínhamos duas etapas. E em quantas etapas nós podemos calcular essa derivada? Note que nós temos essa função que multiplica essa função. Então, o ideal é utilizar a regra do produto. Se fosse uma divisão, eu utilizaria a regra do quociente. Enfim, é importante você conhecer todas as regras de derivação. E, aplicando a regra do produto, nós vamos ter a derivada em relação a x da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes... A derivada em relação a x da segunda função. E, de novo, aqui eu só apliquei a regra do produto, mas eu não vou resolver. Eu sugiro que você substitua essa expressão aqui e aqui, e esse cosseno de x aqui e aqui. Enfim, o objetivo dessa aula é mostrar a importância de traçar uma estratégia correta na hora de resolver uma derivada. E aqui só tivemos um passo, né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.